Comunicado L'Associación de Saqueadores de Los Cerros de Lima, comunica a seus agremiados que é o saque programado para o dia 5 de abril del 2022 queda suspendido para el miércoles 6 de abril, em respeito às medidas de imobilização decretadas por el governo Atentamente. L'Associación de Saqueadores de Los Cerros de Lima.